Eu respondi até lá no meu história, não sei se você viu ontem, de uma pessoa que, é, é, que diz assim, eu quero, eu quero é, é, prosperar de qualquer jeito, eu quero, quero ganhar dinheiro de qualquer jeito. Opa, aí, de qualquer jeito é meio arriscado esse negócio. Eu quero ficar rico de qualquer jeito. De qualquer jeito significa que eu me submeta a qualquer coisa para ganhar dinheiro. E isso aí é, é muito arriscado, porque a qualidade do dinheiro que a gente que a gente tem, ela está ela ela tá ligada à qualidade da forma como nós adquirimos. Né? Então, assim, diga assim, eu quero ficar rico, eu quero ficar milionário, mas com dignidade, com honestidade, com né? franqueza, com alegria, com leveza e fazendo o que eu amo fazer. Aí é diferente. Então, esse dinheiro aí, você pode ganhar milhões, trilhões, zilhões, então, esse dinheiro, ele é abençoado, né? E aí, entenda também que dinheiro traz responsabilidade, traz autorresponsabilidade, traz comprometimento. Né? Então, assim, é, então é esse jogo aí.